Olá, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Começando do Zero Direito do Trabalho. Vamos iniciar mais uma aula de Direito do Trabalho e eu já aviso que é, sem dúvida, o maior tema, a maior aula do nosso curso. Eu até brinco com os alunos e falo que a duração do trabalho equivale, na verdade, aos recursos no processo de trabalho. Tá? Quero dizer, em relação à quantidade de pontos. Então, dificilmente... Você encara hoje uma prova de direito do trabalho sem extrair dessa aula duas ou até três questões de provas, tanto para concursos públicos, para o exame da OAB, graduação, pós-graduação, enfim, o que você estiver estudando, o que você estiver se prontificando com o direito do trabalho, você vai dessa aula daqui a partir desse bloco primeiro, que eu nem sei quantos blocos vão finalizar, que eu vou tranquilo, não vou com pressa alguma, porque é começando do zero, então vai é passar por tudo você vai ter aqui uma abordagem completa do principal assunto, do principal tema, do principal instituto do direito material do trabalho, não tenha dúvidas quanto a isso. Então, vamos embora lá. Então, respira fundo, já pega lá uma água, se esqueceu, dá uma pausa aí, pega um refrigerante, um suco, não sei o que você prefere beber, deixa um chocolate aí do lado para ter um momento prazeroso, né? um drop de bala, enfim, faz o teu cantinho aí também Pra gente apertar os cintos e seguir Evitar pausar muito aí o decorrer das nossas aulas estamos vamos lá, no caderno, no seu bloco de notas O que você estiver Escreva, duração do trabalho Chegou a hora de estudar a duração do trabalho Primeira coisa, quando a gente fala em duração do trabalho Nós temos que saber que duração é um gênero E esse gênero vai comportar diversas espécies Como jornada, horário e o próprio descanso Muitas pessoas falam, eu inclusive em alguns momentos falo, o tema da aula hoje é jornada do trabalho. Outros alunos perguntam, isso equivale a da duração do trabalho? Sim, a equivalência é a mesma. Muito bem, o nosso legislador constituinte, ele trouxe, depois de uma grande, um grande momento difícil nas relações de trabalho, ele trouxe finalmente a limitação, a limitação da duração, a limitação da jornada do trabalho, também chamada jornada constitucional, previsto no artigo 7 inciso 13 do texto da Constituição, que a limitação passa a ser essa. A limitação que nós temos, ela é, como todos vocês sabem, de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, limitação de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Muito bem, eu queria que você colocasse uma observação no seu caderno no seu bloco de notas, porque isso vai ajudar bastante no nosso trabalho aqui. Coloca assim, ó para ficar bem redondinho aí. As alterações promovidas, observação, uma dica, como você preferir. Coloca lá. As alterações promovidas pela reforma trabalhista, as alterações promovidas pela reforma trabalhista, que serão estudadas, que serão estudadas nesta aula, as alterações promovidas pela reforma trabalhista que serão estudadas nesta aula passam a permitir passam, né, que alterações passam a permitir que o ajuste sobre jornada que o ajuste sobre jornada passa a ser estipulado passam a permitir que o ajuste sobre jornada passa a ser estipulado via negociação coletiva, passa a ser estipulado via negociação coletiva, vírgula, desde que respeitado, desde que respeitado o limite constitucional. Desde que respeitado o limite constitucional. Ponto final. Olha lá. Artigo 611-A da CLT. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre um pacto quanto à jornada de trabalho observados limites constitucionais. Então, permitiu o negociado prevalecer sobre o legislado em relação ao tema jornada de trabalho, desde que não se perca de vista a limitação constitucional trazida pela reforma trabalhista. Ok? Trazida pela reforma trabalhista, perdão, trazida pela norma constitucional, pela Constituição que limitou aí essa jornada de trabalho. Bom, vamos falar um pouquinho da variação de horário. Já que nós temos limitação de jornada, a grande pergunta é, tudo que exceder, tudo que ultrapassar, eu já começo a pensar, já começo a falar em horas extraordinárias, não é isso? Sim, sem sombra de dúvida. Mas será que não pode existir uma variação no meu controle de jornada? Toda vez eu vou ter que anotar necessariamente meu cartão de ponto 8 da manhã e sair 17, 8, 17, 8, 17, ou eu posso ter lá 8 e 2, 8 e 3, 8 e 1, 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, é possível essa variação de horário? É sim, inclusive porque é muito difícil você imaginar que todos os empregados, uma média de uma grande empresa, vão anotar o cartão de ponto de entrada e saída no mesmo horário. Então o legislador com isso trouxe a possibilidade de uma variação de 5 minutos na entrada e de 5 minutos na saída, perfazendo um total de 10 minutos diários. Então todos os cartões, os controles de frequência dos empregados... Podem ter essa variação de 5 minutos na entrada e de 5 minutos na saída. Cuidado, é até 5 na entrada e até 5 na saída, totalizando aí 10 minutos diários. É o artigo 58, parágrafo 1º da CLT, olha lá. Não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Então, a variação é desta forma: entrada e saída. Eu posso ter uma variação de 5 minutos na entrada e 5 na saída. Fechou 10 minutos. Ok? Agora, cuidado, me perguntam muito, Renzetti. Manda. A variação pode ser assim: 6 minutos na entrada e 4 na saída? Eu sei que fechou 10, você está certo. Só que a variação na entrada excedeu um 1 minuto. E não pode, porque o legislador trouxe uma variação de 5 minutos na entrada e de 5 na saída. É claro que poderia ser entrada e saída, óbvio, 4 e 4, 3 e 3, 3 e 4. Aqui, ok, não tem problema. O que eu não posso é exceder a 5 na entrada e a 5 na saída. Senão, nesse caso aqui, ó, eu teria 10 minutos de horas extras. Eu não estaria cumprindo a regra do artigo 58, parágrafo 1º da CLT. Pois bem, vamos então falar um pouquinho agora sobre o tempo à disposição. Já que eu já tenho a limitação de jornada em 8 horas diárias e 44 horas semanais, já que eu sei que o meu cartão de ponto pode variar em 5 minutos na entrada e mais 5 minutos na saída, perfazendo um total de 10 minutos diários, ok, mas o que, que será de fato representativo, podemos dizer assim, para ser computado como oito horas de trabalho. Vamos imaginar que eu chegue para dar uma aula em uma instituição. E aí quando eu subo lá na minha faculdade, que eu sou professor, para dar a aula, tem uma pane elétrica, tem uma pane no microfone, para tudo. Aí vem o pessoal da técnica e fala, professor Renzetti, a gente vai mexer nos equipamentos, aí, isso vai levar 30 minutinhos. Então... Oriento que o senhor suspenda a aula por 30 minutos, vá para a sala dos professores e a gente chama. Perfeito. O que, é que eu vou fazer? Vou pegar as minhas coisas, vou para a sala dos professores, vou pegar meu celular e começar a responder dúvidas dos alunos e tal, otimizar o meu tempo, fazendo uma outra coisa, enviando e-mails e tal, revisando aulas, apostilas, livros, todos os nossos afazeres como docentes. Perfeito. E aí, deram os 30 minutos, vão me chamar. Professor, tudo ok, pode começar a aula. A pergunta é, aqueles 30 minutos que eu fiquei na sala dos professores aguardando o chamado para iniciar o labor, ele vai ser computado nas minhas 8 horas de trabalho diárias? Vai sim. Isso representa tempo à disposição do empregador. Então, traduzindo, o que, que de fato representa essas 8 horas laboradas? O tempo que eu estou efetivamente trabalhando, mas também o tempo que eu estou aqui parado à disposição, aguardando o chamado aguardando as ordens do empregador isso também será computado na minha jornada, então repetindo o tempo que eu estou efetivamente trabalhando mas também o tempo que eu estou parado lá à disposição do empregador isso está aqui no artigo 4º parágrafo 2º da CLT, vamos primeiro só ler o caput primeiro considera-se caput, artigo 4º caput, considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, olha lá, aguardando ou executando, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, o tempo que você está de fato trabalhando ou esperando, então isso vai ser computado na sua jornada. De modo que, naquele meu exemplo, se o meu empregador, se a universidade exigisse, por causa daquela pausa, mais 30 minutos ao final... Eu faria jus a 30 minutos de horas extras, tá? Bem atento quanto a isso. Então quando o chefe falar, espera um pouquinho aí, não vai embora agora não, que a gente vai fazer uma reunião. Você está lá parado, parado, parado, ele volta e fala: Mudei de ideia, não vai ter mais reunião, não. Chefe, quem mora na recepção te esperando, não vai ter mais reunião? Não, não vai ter mais uma re... não vai ter reunião não. Então essa uma hora é hora extra, sem dúvida. Anote no seu caderno, coloca lá, a CLT a CLT, flexibiliza a CLT flexibiliza. Em três situações, a CLT flexibiliza em três situações o recebimento o recebimento integral o recebimento integral do tempo, o recebimento integral do tempo em que o empregado, em que o empregado está à disposição do empregador. Em que o empregado está à disposição do empregador Repetindo A CLT flexibiliza em três situações O recebimento integral Do tempo em que o empregado está à disposição do empregador Ponto na mesma linha São eles Dois pontos Primeiro São eles, dois pontos Primeiro Sobreaviso aviso. Segundo, prontidão, prontidão, terceiro, calma aí, eu ouvi, né? O tempo de espera do motorista profissional, o tempo de espera do motorista profissional. Bom, Dom, lá nesse sentido vocês comigo, né? O peraí que eu ouvi daqui, é porque só essa telinha separa a gente. Bom, o que, que é o sobreaviso? sobreaviso é quando o empregado está em casa aguardando o chamado do empregador. Depois a gente vai falar sobre sobreaviso e prontidão em separado. Aqui é só para mostrar a flexibilização tá? desse tempo à disposição. Eu não estou na empresa, estou em casa, de pijama, assistindo novela, aguardando o chamado do empregador. Isso é sobreaviso. Mas eu estou lá aguardando, telefone do lado, com bateria, com sinal, enfim. Prontidão é o empregado plano B. É o empregado que está dentro da empresa, no lugar, sem trabalhar, via de regra, né, óbvio, aguardando o chamado do empregador. Estou lá de prontidão, eu sou, eu sou o plano B, se der errado. Então, sobreaviso e prontidão, nós temos uma escala do sobreaviso de 12 horas e do, da prontidão de uma escala de 12 horas. Na, no sobreaviso, está lá, o empregado fica em casa aguardando o chamado. Ele recebe um adicional de um terço do salário hora normal, na prontidão, o empregado permanece no ambiente do trabalho, mas não trabalha, e recebe um adicional de dois terços sobre a hora normal. Tá? Em relação ao motorista, é o 235C, parágrafo oitavo, que diz assim, são considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga no veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias. Então aquele tempo que está na fila para fiscalização alfandegária, isso não é tempo à disposição do empregador, isso não vai ser computado. Está okay? é, desembarcando a mercadoria do caminhão ou está entrando na mercadoria do caminhão? Isso é tempo de espera. Isso não vai ser computado na jornada. Tá? Então não representa tempo à disposição do empregador. Exatamente, isso que está dizendo aqui. Então, isso não vai representar hora extraordinária, isso não vai ser computado como tempo à disposição. É, são três flexibilizações, sem sombra de dúvidas, do próprio legislador. Aí só para não deixar nenhuma brecha para vocês, olha o parágrafo 9. Muitos vão perguntar, as horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas, elas não terão natureza salarial, vai ser indenizatória, na proporção de 30% salário-hora normal. As horas extras é hora normal acrescida do adicional de 50%, isso aqui não é hora extra. Tempo de espera não representa tempo à disposição, não é computado, não é hora extra. Só que você recebe por esse tempo de espera para embarcar, para retirar mercadoria, para colocar mercadoria ou nas barreiras alfandegárias, você recebe uma parcela indenizatória desse período na proporção de 30% do salário hora normal. Ok? Tranquilo? O que, que fez a reforma trabalhista? Aqui sim, despenca nas provas. A reforma trabalhista ela acrescentou o parágrafo 2 ao artigo 4 da CLT para prever duas hipóteses em que o limite de tolerância de cinco minutos, que nós vimos lá, previsto no artigo 58, parágrafo 1º da CLT, pudesse ser ultrapassado sem que esse período seja considerado como tempo à disposição do empregador. Então, quais são as duas situações? Proteção pessoal, nas hipóteses de insegurança nas vias públicas ou mais condições climáticas e também para exercer atividades particulares. Então, imagina que eu esteja saindo da minha empresa às 17 horas e eu paro e peço, nossa, a região que está muito perigosa, eu vou esperar os colegas que vão sair às 18 horas para a gente ir imbando lá para o metrô, para a barca, para o ônibus, para o transporte, que for. Uma hora eu vou ficar aqui sentado esperando. Então, veja, eu permaneço na empresa, por quê? Para buscar proteção pessoal em relação a insegurança nas vias públicas, é opção minha. Obviamente, só uma hora que eu estou sentado em revista caras, esp esperando os demais saírem, isso não será computado na minha jornada. Outro exemplo é eu sair da empresa às 17 horas e eu vejo um dilúvio, uma chuva que está invadindo tudo, está tudo inundado, vai sujar o meu sapato que é novo, né? botei um sapato novo logo no dia de chuva, muita sorte, vou esperar essa água baixar um pouco aí, não vou embora agora não, vou ficar uma hora, uma hora e meia aqui na empresa. Essa uma hora, uma hora e meia esperando a chuva baixar, ela representa tempo à disposição do empregador? Óbvio que não, e é bem razoável isso, claro. E também, se você ficar na empresa para exercer atividades particulares. Hoje acabei tranquilo aqui o expediente, na hora certinha, vou assistir aqui uma aula do Começando do Zero do Renzete. Coloca um fone e começa a assistir lá na sua mesa. E isso você está... Ex... e o empregador não implica, ele permite, mas já acabou o reloginho para você, isso não é tempo à disposição do seu empregador, ok? Acontece o seguinte, aí uma crítica, o parágrafo 2 desse artigo 4º, ele fala esse papo que a gente está tendo aqui, mas ele coloca um entre outras, um entre outras é onde ele começa a apresentar um rol de outras situações, que você vai ver comigo agora, que não vão representar tempo à disposição do empregador, mas o entre outras caracteriza que este é um rol meramente exemplificativo e não é um rol taxativo. Olha lá o artigo 4, parágrafo 2 da CLT. Por não se considerar a tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário, o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1 do artigo 58 desta consolidação. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, busca proteção pessoal em que situações? em casos de insegurança nas vias públicas ou mais condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Aí o entre outras é que traz lá práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, cuidado com o inciso 8, Troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Por quê? Porque se houver obrigatoriedade de realizar a troca da roupa ou do uniforme na empresa, aí representaria, sim, tempo à disposição do empregador. Mas como não tem essa obrigatoriedade, então não representaria tempo à disposição do empregador. Então, se não tem obrigatoriedade, não é tempo à disposição, então não é computado. Então, esse artigo 4º, parágrafo 2 é um artigo bem campeão em prova agora toma cuidado com um detalhe, obviamente você pode permanecer na empresa para fazer um culto religioso porque você quer, para alimentação, para estudo, como diz aqui o dispositivo, né? Buscar proteção pessoal, tudo isso não é tempo à disposição nós já entendemos. Agora, se o empregador aproveita esse momento e exige o seu labor, ah, tá aí de bobeira, aproveita e faz um relatório para mim, você não vai conseguir negar, né? Aí, obviamente, passa a representar tempo à disposição do empregador. Passa a ser computado sim dentro da minha jornada E ao que tudo entende nos meus exemplos Passa a incidir o pagamento de horas extraordinárias Não podemos nunca esquecer E vamos usar muito ele agora pós reforma trabalhista O princípio da primazia da realidade Princípio esse que afirma que a verdade real Que a verdade dos fatos Prevalece sobre a verdade formal A meramente documental a verdade real, a verdade fática, prevalece sobre a verdade formal, a meramente documental. Então precisa muito bem ser analisado aí o caso a caso. Ok, pessoal? Com isso fechamos a primeira parte, o primeiro bloco do tema duração do trabalho ou jornada, para aqueles que preferem, mas já te convido para vir comigo num clique de mouse para a gente seguir com o nosso próximo bloco. Não sai daí, vamos caminhar logo direto aí juntos. Juntos, juntos, porque a gente sempre fala que trabalho não dá trabalho, então você pode ficar aí tranquilamente. Te espero, até já!